Posso impulsionar conteúdo na pré-campanha com o dinheiro arrecadado na vaquinha virtual? Não, não vai poder. A partir do dia 15 de maio dos anos eleitorais, o pré-candidato pode arrecadar recursos por meio do financiamento coletivo intermediado por uma instituição arrecadadora e especializada em arranjos de pagamento. Ocorre que esses recursos só chegarão ao candidato após ele ter a conta bancária aberta com o seu CNPJ de campanha. Então, nesse período da pré-campanha, não há que se falar em impulsionar conteúdo com o dinheiro do financiamento coletivo da vaquinha. Conheça nosso curso online. Um beijo para você e até o próximo.